o seu chupa aí sejam bem-vindos a mais um vídeo soldado cadê o roletando soldado cadê o roletando na caixa camos eu deixo tô aqui tô aqui e para começar chegando vem que vem virei vamo roletando 20 no automático muito obrigado pelo carinho pessoal vocês são demais muito obrigado pelo pelos feedbacks a gente tá fazendo um live praticamente quase todo dia aqui no canal a partir da noite ali, entre as 8 e meia, 8 horas. Então, cola junto. Se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixa seu like. E você que já é boneco aí, boneco Mosterwage, você que já é da tropinha, da tropinha do boneco, já sabe o que tem que fazer, né? Deixar aquele likeão de cotovelo. Compartilhar esse vídeo pro amiguinho que não conhece o boneco ainda, que eu acho meio difícil. Que eu acho meio difícil. E vamos lá. Vem que vem, vem neném, vem que eu tô boneco também. Hoje nós vamos roletar na caixa camo roxa, que só ganha quem é trouxa. Tô brincando, tô brincando, calma, calma, vai calma. ficar boladão hoje, o infano. Calma, tô brincando, tô brincando. Ó, hoje vamos roletar na nova caixa camo roxa que chegou. Nessa atualização de agosto, né? Que trouxe aí a K-47 Camo Roxa, a Faca Selva Camo Roxa e a AT-15, né? A TR, é um negocinho, AT-15. Acho que é a AT-15, a Fegã. Camo Roxa. E que é, acho que é a piorzinha. A nossa meta aí é pegar a, pelo menos a Faca ou a AK né? Porque é porque, porque eu quero, simples só por causa de, só por causa disso é porque eu quero, tá bom? E é isso. Lembrando para vocês que ZP rápido, fácil, cá na hora, sem demora, sem complicação. O link tá aqui na descrição. É o nosso parceiro, parceiro, parceiro sabe o que é parceiro, parceiro mesmo? Parceiros é louco ZP, totalmente confiável com segurança. ó. O boneco indica. Toda vez que você comprar ZP ou qualquer, qualquer tipo de cash pra qualquer jogo, você chega lá Zé, o Zé, Pois Zé, atende nós Zé Zé, eu vim pelo boneco, eu vim pelo deixo Você vai estar participando automaticamente de um sorteio pra ganhar mais ZP Olha que bacana, você compra ZP, você fala que veio pelo soldado E no final do mês ou no, no final de semana é, Não sei direito como é que o Zé tá fazendo agora Mas praticamente quase todo fim do mês Todo mundo que compra ZP lá com o Zé Participa de sorteio valendo cash, cara Então já pensou, você ganhar o dobro de cash que você comprou Seria bom, né? Então, vai lá no Zé Fala com ele Fala que veio aqui através do canal Que é GG Entrega rápido, na hora, sem demora, sem complicação Tá bom? E até agora nada Até agora não veio nada Tô ficando com medo Já foi 50k ca... Ultima, Ultimamente Ultimamente Tá complicado Tá, punk. Ultimamente tá difícil. A minha vida aqui no Mercado Negro não está fácil. Não está fácil. Vou ter que usar minhas táticas milenares aqui. Boneco punk mesmo. Punk o eixo. Vou ter que usar a tática cut Ó. Vem. Não tava nem do lado, parceiro. Diz o Gui que ganhou 10. <risos> que ganhou 3 arma com 10 caixas. Eu já roletei 50 no virei a cor. Mas. Mudei de assunto, <risos> você que tá pensando, soldado, vale a pena roletar, vale a pena investir no jogo, gente, eu sempre digo aqui nos roletando, eu sempre falo aqui pra rapaziada, primeiro de tudo, analise a situação do game, analise a situação do jogo, o é, que, que você acha, o que, que você tem recebido, o que, que você tem, é, tem achado ultimamente, nos últimos meses aí, sobre o game, na sua opinião, você acha que vale a pena você engastar é, você investir o seu dinheiro no game você acha que você acha que ainda te dá algum retorno você acha que ainda te dá alguma alegria você pô soldado joga ainda eu é, me desestresso tal eu brinco ainda me legal para conversar com os amigos então para você vale a pena ah soldado não vale a pena para mim urubu tô ó suvaco tô nem aí ah urubu vai falir vai acabar então tranquilo não precisa comprar não. Tá, tá tranquilo também, tá tudo certo. Você faz o quê? Você faz o eventinho aí de, de, de final de semana, ganha a caixinha e acabou, não precisa gastar também não, tá tudo certo. Tanto para quem gasta, para quem não gasta, tá todo mundo feliz, tá todo mundo punk, tá todo mundo o que? Como? Pancut, pancut, e acabou, não tem porque discutir, não tem porque brigar, porque às vezes. Os caras brigam, tipo assim, o cara fala assim: ó, vale a pena. O cara, pô, vale a pena o quê? Tá tirando, pô, 10 anos de favela, que isso aqui. O cara tá de aí, urubu, tá cagando pro outro. E às vezes o cara fala assim: ó, soldado, vale a pena, eu vou gastar, entendeu? Porque eu sou, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, tô recebendo auxílio aí do governo e não tem o que fazer com esse dinheiro, vou fazer p. Então você vai como, urubu, urubu, urubu pros outros, é isso aí, tô brincando. vai quem quer, vezes, quer investir, tranquilo, pessoal. você tem que ver se aquilo tá te dando algum retorno, né, tá te dando algum benefício, né, seja ele jogar com os amigos, seja ele a alegria momentânea, enfim, né, você tem que saber o que você tá fazendo, vamos! Ganhar a 47 Camo Roxa, que cabe nos, nas bags dos trouxas, vamos lá, vem que vem! Vem neném, eu não sei como é que eu estava fazendo também. Agora só falta ela, só falta ó, ó, a marvada, a faca, não vem, não vem, só falta. Já ganhamos a cá, agora falta a faca selva, cramo, faca selva, cramo, cramo roxa, cramo roxa, mano, tô ficando nas costas aqui, tô ficando cartunda. Pra vocês ficarem é falando que eu não troco de roupa Hoje eu tô fazendo um vídeo com camisa branca Pra vocês parar de me encher Você deu a camisa? Sei o Pô, você não tem máquina de lavar em casa não? Ou seu... Seu desocupado Ficar aí cuidando da minha vida aí? Que eu só, eu só gravo com a minha camisa? Então me manda a camisa aí! Me manda um pack de camisa personalizada aí Soldation aí que eu uso na live, né? Eu uso na, nos meus vídeos Caramba! Pô, tá me zoando? Respeita a minha história. Oito anos de crossfire, ainda morro por causa de costa. Tá maluco? <risos> tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô ficando com medo. É boneco de gelo. Olha. Ó, vou mudar um pouquinho de servidor. Vou mudar um pouquinho de servidor. Vou mudar o servidor um pouquinho, porque esse servidor... Eu tô no agulhas, né? Eu esqueci de falar. tava no agulha sem canal. Então... Vou aqui no Guerra na Selva, meu parceiro. para pegar a faca. Vou no Guerra na Selva. para pegar a faca. Eu, urubu, vou colocar 22 aqui, porque eu sou cut Eu sou boleixo. Vem que vem. Vem, neném. Vem a faca selva que o boneco não tem. Olha! Eita! Eita! Lá Nossa, que nas costas. Lá ia lá, lá ia, lá, ia lá Lá, ia. lá ia. Lá, lá, lá a faca vou ganhar, vou ganhar a faca pro boneco, vou jogar, vou jogar, vou jogar com a faca que agora eu vou ganhar, vem faquinha, porque eu já tô ficando com medo de não ganhar, ganhar, não ganhar, vai vir, vai vir, tô sentindo, tô sentindo que vai vir outro, hein, tô sentindo que vai vir, ó, eita, do lado, mas ultimamente o mercado, eu vou te falar pra vocês, o mercado negro, Pra mim tá uma negação terrível, eu não sei o que tá acontecendo. Dizem por aí rumores que dificultaram o MN, não sei se isso pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que talvez. Tá Mas tá difícil, ultimamente tá difícil para poder ganhar arma aqui, tá suando, filho, tá suando aqui, ó, ó. Ó. Tá fogo, fogo do buraco, filho. Tá... tá demorando pra caramba ganhar alguma coisa aqui. Como o rocks tá fogo no buraco, meu parceiro, tá terrible, terrible, terrível. Oh, já foram mais de 110 caixas e nada da danada da cara. Vem que tem, vem neném, vem que eu quero a faca selva também. Cadê? Para fechar o kit, para fechar o kit, dá suporte os kit, olha! Olha! Olha! Ei! Olha! Uh. Tô ficando urubu, vou colocar. Urubu, urubu, urubu! Urubu! Só falta 30, hein! Só falta 30! É agora! Vem! Vem que tem! Vem, neném! Caraca, é aqui, vai é aqui, a é rodada especial pra vir aqui, o Caramba! Aqui ó, no meio, aqui ó, no, no eixo No eixo Na sintonia aqui ó no, Na pipoca da parafusadeira Aqui ó Tô ficando com medo Essa arma eu não tenho Ai. Bom, aí, aí, Z8, aí Z8, Z8, Z8 Vamos lá Z8 Porque se eu não ganhar, o pessoal não vai roletar Porque eu vou falar que a caixa não tem nada Que a caixa tá vazia, a caixa tá oca Tá oca, tá que nem a minha do brinde, tá murcha, a caixa aqui tá murcha Tá, porque Panket! Ah, mamãe, tá ficando com medo! sono! É! Poderia ser a... A faca, poderia, mas não, tem que vir até a, a Fegã, né, tem que vir a Fegã, mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá mas aí eu queria a faca, mas tá bom também, tipo, eu tô feliz, tô, mas eu poderia ficar meio feliz ainda se fosse a faca, né, aqui ó, é ela, ela, vem que vem, vem neném, vem a faca, senão o boneco vai ficar também nossa, meu, porcaria, meu Fogo do buraco, só fogo do buraco Só fala na Só faz na roll Fire na Ó oh, Eita Cadê? Tô ficando com medo Só três caixas no meio Vai batendo aquela tristeza chegando aquela vontade, poxa, poderia ter comprado memória, poderia, é essa hora que não vale a pena roletar, depois que você roleta não é nada. Aí tá bom, ganhei a K e ganhei a Fegan Cão, poderia ser pior, né? Poderia ser pior. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo seu feedback, é muito importante. Pessoal, então não se esqueça, ativa o sininho, coloca que recebi as notificações e... Não perca as lives que estão ocorrendo todos os dias, tá sendo muito bacana, a gente tá dando risada demais, tá sendo pacote, pacote, zoeira demais. E se você quer é, ajudar o canal, se você se identifica com o canal e quer apoiar essa causa aí, apoiar o, o soldeixo, o boneco aí, é só se tornar membro, aqui embaixo ó, seja membro, o que seja membro tem benefícios exclusivos, parceiro, ontem mesmo teve sorteio é, de ZP, de cash para quem é membro, então... São vários benefícios, cara, que só tem a ganhar. E claro, além de ajudar o canal. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. E lembre-se, porque ser gamer e jogar Crossfire ainda é uma guerra. Fui. Tamo junto.